Boa noite filhão, boa noite filhona, sexta-feira, ótima noite para todos vocês, muito feliz de estar aqui mais uma vez com a galera, obrigado a todos vocês que nos acompanham, que marcam presença e que estão empenhados na missão Job Offer, Esta é a nossa missão, o canal foi criado para isso e só nesse ano tivemos o prazer de receber mais de 170 direct de pessoas que conseguiram uma oferta de trabalho. Então, não tem como estar mais feliz. Essa sexta-feira também foi abençoada demais. Recebemos mais de quatro mensagens. Ontem, três ou quatro pessoas também. E hoje eu vou ter o prazer de trazer aqui seis profissões. Acompanhe comigo aqui direitinho. A empresa canadense recrutando brasileiros. Seis profissões hoje que eu trago para vocês. A gente está trabalhando juntamente com empresas de recrutamento para sempre estar tá divulgando oportunidades né? Ah, em eventos que tiveram no Brasil, ah, eventos que as pessoas estão fazendo online também. E isto é só o começo, filha, o melhor ainda está por vir. Ah, então hoje vou trazer algumas vagas aqui. Essas vagas são aqui para o Atlântico Canadense, tá? A gente tem postado vagas com LMIA, Uh, não é o caso de algumas vagas aqui, então é, fiquem bem atentos aos requisitos. Eu quero falar para vocês é, com bastante calma, não vou me alongar aqui, tá? Quero ser o máximo direto, o mais direto possível, né? Mas eu quero falar com bastante calma na hora dos requisitos, para vocês prestarem bastante atenção e se vocês não entenderem, depois vocês voltem à live e assistam novamente, tá? Bom, vamos começar aqui então, uh, mandar um abraço para todo mundo aí, uh, que nos acompanha mais uma vez, né, e que está com a gente uh, nessa missão, deixa eu passar aqui, ver aqui como é que está aqui o chat e pegar algumas informações também, é... e vamos começar, Todo mundo aí ligado aí. Avisar também que sábado, pessoal, sábado agora, sábado não, domingo, domingo a gente tem live lá no Clube de Membros, tá? E nós vamos conversar sobre é, como vai ficar em 2023. Muita gente querendo vir para o Canadá. Ah, não é de hoje, né? As pessoas é, sempre estão querendo vir para cá. Ah, e tem recebido bastante mensagem pessoal. pessoas. Filhão, como é que vai ficar ano que vem? Quais são as perspectivas da job offer? E assim, honestamente, pessoal, só para alertar e abrir o horizonte de vocês, este foi o primeiro ano, pessoal. 2022 foi o primeiro ano, desde quando eu cheguei aqui no Canadá, que as coisas começaram a funcionar. Eu cheguei com a Job Offer em 2019. Trabalhei em 2019, os programas tudo muito novo, os empregadores não tinham muito conhecimento de como as coisas funcionavam. 2020 veio a pandemia... 2021 tudo fechado, só em janeiro desse ano que as coisas voltaram a acontecer realmente 100%, e embalamos mesmo aí com as job offers, então estou muito, mas muito feliz. Eu não esperava que iríamos fechar esse ano, não fechamos ainda, né, novembro, não iríamos fechar é, com tantas notícias boas e com tantas pessoas realizando o sonho é de vir morar aqui no Canadá. Então, domingo, nós vamos conversar sobre isso, você não é membro? Essa é uma forma que você tem de estar mais próximo de mim, para a gente poder estar tá tirando as dúvidas lá, porque são muitas mensagens, a gente está trabalhando para conseguir mais vagas e produzir conteúdo, então o tempo ele fica limitado. Então eu tiro dois domingos do mês para estar tá dedicando para você, à noite, no meu horário livre, é uma hora, uma hora e meia, para a gente estar tá conversando sobre diversos assuntos, e é R$7,99, mesmo mais barato que uma Coca-Cola quente, tá? Então, já dei o prazo aí para a galera chegar. Então, sem mais delongas, vamos lá, que até eu estou empolgado com essa live, porque são vagas que eu nunca é, tinha apresentado para vocês. Eu sei que tem muitos profissionais qualificados com essas funções que nós vamos mostrar aqui, beleza? Podemos começar então? Espero que vocês estejam me ouvindo bem e claro. Deixa eu... Compartilhar a tela com vocês aqui. Canadá Brasil, viva e trabalhe no Canadá. É esse que é o nosso propósito, né? É isso que a gente quer que vocês façam. Viver e trabalhar aqui. Uh, vamos abrir aqui então as vagas, o pessoal tá nervoso aí? Esmaga o botão do like aí, tá? deixa aqui nos comentários depois também, se você se qualifica em uma dessas vagas, que assim que terminar a live, eu vou estar tá respondendo vocês lá, tá? Mais uma vez, muita atenção para vocês não se perderem. Bom, a primeira vaga que eu quero compartilhar com vocês aqui, é uma vaga já muito esperada e a gente está com muita coisa boa para vir nesta, nessa área aí. Aguardem, fiquem ligados aqui no canal, que eu tenho novidades para vocês, assim, que vai ajudar muitas pessoas, tá? Mas hoje a vaga é de Truck Driver, tá? O que, que o Truck Driver faz, filhão? Deixar bem claro, Truck Driver, no geral, é motorista de caminhão, tá? Aqui não se fala motorista de caminhão e motorista de carreta. Mas para essas vagas específicas, pessoal a vaga é para motorista de carreta, tá? Então, filhão, eu dirijo um caminhão trucado, eu posso me candidatar? Infelizmente, para essas vagas, não, tá? Essas que nós estamos apresentando agora aqui é para motorista de carreta. Quais são os requisitos, filhão? O que faz o motorista de carreta, todo mundo já sabe, né? Que você vai trabalhar, talvez atravessar a fronteira, uh, ir no porto, voltar... Então é um serviço que todo brasileiro aí que opera os brutos já sabem já, né? não tem segredo. Vida de caminhoneiro é vida dura, mas é uma vida que aqui no Canadá você, é, com experiência, com o tempo, você tem uma boa remuneração, as pessoas é, ganham bem né? e conseguem ter uma vida muito boa aqui. tá? É, estradas muito boas, né? não precisa nem de, de falar em relação a isso também. É, então você vai ter uma qualidade de vida, caminhões melhores, né, com mais conforto, a manutenção, você não precisa de mexer em nada de caminhão aqui, quem faz é tudo a empresa, você não tem nem autorização para encostar, tá? Então, é isso aí, transportam produtos acabados, matérias-primas por terra, para fábrica, centro de distribuição, atacado, varejo, inspeciona o estado mecânico, é na inspeção do veículo, mas não para você consertar, fazer a inspeção do veículo ali, Checklist, tudo certinho, você pode pegar a estrada, tá? Não é você que vai realizar a manutenção preventiva, não. É quatro anos de experiência profissional. Os requisitos para essa vaga de hoje. Dois anos tem que ser obrigatoriamente nos cinco anos, tá? Então, quatro anos de experiência, dois anos nos últimos cinco anos, beleza? O inglês aqui é o inglês intermediário, tá? Você tem que ter pelo menos o segundo grau e de preferência o IELTS e o ECA. Filhão, eu não tenho o IELTS ainda, não tenho o ECA, mas eu consigo me comunicar muito bem em inglês. Eu posso enviar o meu resumo? Pode, você pode enviar o resumir uh, Porém, você tem que estar preparado para, no caso de passar na entrevista e ser convidado a aplicar, já fazer imediatamente o IELTS e o ECA. Aquilo que eu sempre falo aqui, ó. Se você já tem os requisitos, você sai na frente. Porque se tiver 10 vagas, se tiver 15 candidatos, e se esses candidatos, 10 tiveram wild, eles vão olhar primeiro os que já têm os requisitos, porque eles querem resolver isso rápido. E essas vagas aqui, pessoal, a previsão de entrevista para daqui 15 dias, tá? Então... Isso aí, quatro anos de experiência, inglês intermediário, mas você tem que se comunicar bem, tá? Você não, você não pode precisar de intérprete. Você vai fazer uma entrevista e vai ter que se comunicar bem. Fique bem claro. Fala, filhão, meu inglês é básico, eu não sei falar nada. Então, prepare-se, faça aquilo que a gente sempre bate aqui. Prepara o seu tripé, filhão. O tripé é a base do seu Projeto Canadá. É ele que vai sustentar tudo e realmente vai fazer você chegar aqui. Tá? A gente fica martelando nisso aí. Uh, fica cansativo, mas não tem jeito. Se você colocar isso na sua cabeça e fazer, não tem erro. A sua hora vai chegar. Tá? Então, essa é a primeira posição. Segunda posição, carpinteiro. Mostrando aí, ó, pessoal, aqui as obras são tudo de madeira, pessoal. Então, você que tem experiência com telhado, você que trabalha com frame de madeira, com as paredes de madeira, essa vaga aqui é para você, sabe operar serra, sabe operar tico-tico, sabe usar parafusadeira, tem experiência profissional. Estão precisando de carpinteiro aqui. Tem bastante vaga na área de carpintaria, tá? Que faz o carpinteiro, já coloquei aí, né? Trabalha com, com casas, saber ler desenho, interpretar desenho mecânico, desenho arquitetônico, né? E ter noção de madeira e o manuseio é um trabalho físico, então você tem que estar bem fisicamente. Nesse sentido, né? Não que você tenha que estar magrinho, fininho, não. Você tem que estar acostumado com a pancadaria ali do trabalho da madeira, tá? É dois anos de experiência comprovada nos últimos cinco anos. Inglês intermediário, que você consiga passar uma entrevista de emprego, tá? Segundo grau completo, ter o IELTS e o ECA também porque é um requisito para você depois aplicar para residência. Mais uma vez, não tem ainda, mas você tem certeza que você consegue se comunicar em inglês? Que você consegue passar na entrevista? Envia a sua documentação no link que está aqui na descrição. Vou deixar o link na descrição, tá? Para vocês, depois da live, vocês é, enviarem e anexarem toda a documentação que eles pedem lá. Ah, só um detalhe aqui, deixa eu voltar aqui, eu quero explicar para vocês o um negócio. É, no Truck Driver, é, você precisa de seguir uns procedimentos que vai estar tá no link, tá? Você vai ter que gravar um vídeo, você dirigindo, você fazendo as manobras. Tem um modelo lá direitinho. Não esqueçam, tem que fazer o vídeo mostrando que você dirige, tá? E comprovar a experiência, todas essas coisas. Mas o vídeo é essencial, beleza? Ao vivo é assim, ó. Carpinteiro, dois anos, inglês intermediário, segundo grau, IELTS e ECA. Não tem o IELTS pronto, se consegue passar na entrevista? Fique preparado, porque se você passar, você já tem que fazer rapidinho, senão você vai perder a sua chance. Beleza? Próxima profissão, linha de produção. Isso aqui também está bombando, nós fizemos uma live recentemente com nove job offers de uma vez, essa semana recebemos várias... Uh, vários directs de pessoas que conseguiram job offer. Uh, nesse evento que a província de New Brunswick, juntamente com o Grupo Herve, fez no Brasil, tá? Então foi um sucesso isso aí. Linha de produção, o pessoal quer os brasileiros aqui. O que que você precisa é, ter de experiência na linha de, na, na linha de produção, filho. O que que é válido nessa linha de produção? Você pegar uma parte, um, pro, um material em um lado, colocar na câmera, um material em um lado e aquilo passar em algum lugar e virar outra coisa. Imagina, vou dar um exemplo, você coloca uma barra aqui na máquina e do lado de cada máquina, a hora que aquilo passa aqui sai aqui, sai um parafuso, Saiu um parafuso, sai um outro produto. Você coloca uma massa de macarrão ali, sai o um macarrão pronto ali dentro da embalagem. É uma borracha. Põe. Você enche um reservatório com a borracha derretida, aquela borracha passa dentro da máquina, passa aqui, sai ali, vira uma tampa dessa aqui, ó. Isso é linha de produção. A linha de produção. Uma matéria-prima que se transforma num produto. Então, se você tem experiência nisso aí, dois anos de experiência comprovada, nos últimos cinco anos. Inglês intermediário, que é o CLB IELTS 4, 4,5, né? Que é o CLB 4. Segundo grau completo, mesma coisa. E o ECA e o IELTS, você já sai na frente também, tá? Tem mais, gente. Tem vaga, tem vaga aí agora que o pessoal vai ficar surpreso aí, ó. Tranquilo? Essa é aqui é uma vaga que todo mundo sempre procura todo mundo já todo mundo assim o jeito de falar né já recebi todo mundo tem dúvidas né então isso aí a empresa que te contratar ela vai te encaminhar para resolver todas essas questões aí eletricista residencial então se você é eletricista tem experiência só checar aqui algumas informações aqui que estão chegando aqui se você é eletricista residencial essa pode ser a sua grande, grande oportunidade, tá? Responsável por instalar, solucionar problemas, manter e atualizar sistemas elétricos, quadro de energia. Aqui as coisas são um pouco diferentes, mas a base da energia, eu acredito que seja a mesma, senão não estariam postando essa vaga aqui, requisitando os profissionais brasileiros, tá? Para trabalhar com casa, apartamento e condomínio. Uh, requisitos, dois anos de experiência comprovada nos últimos cinco anos. Inglês intermediário, IELTS 6. Isso aqui é muito importante, gente, porque energia elétrica é uma coisa seríssima. Então, é questão de segurança. Então, se você não se comunica bem, se você não tem o requisito hoje, filhão, se prepare, tá? Tá? Não fique chateada, ah, porque, nossa, mas o meu, meu nível é 4, eu estou aprendendo. Estude mais, estude mais, enfia a cara. Nós estamos dia 4 de novembro. Ah, quando chegar ano que vem, é uma nova história, o ano vai virar você enfiando a cara no inglês, se dedicando mesmo, você vai atingir um nível bom e você vai ter outras oportunidades. Acredite, ano que vem, isso aqui vai bombar, filhão. Segundo grau completo, ah, o IELTS e o ECA também. Quem tem, IELTS e ECA, sai na frente, tá? Se você não tem, mais uma vez, consegue se comunicar bem em inglês, você acha que seu nível de 6 para cima, pode fazer o seu cadastro no link aqui, tá? Enviar resumir, enviar a documentação que está pedindo lá, ah, se você já tiver o ECA e o IELTS, envia também, porque, igual eu te falei, já vai pegar a documentação completa, já vai olhar para você diferente, tá? Próximo, próxima profissão, vamos lá? Podemos ir? Designer de estrutura. Tá? Designer de estrutura. Quem trabalha com projeto aí, ó essa pode ser a sua chance. A Yeltz, nível 6 também, há três anos, no mínimo, de experiência nos últimos cinco anos, em desenho arquitetônico, em ambiente industrial ou de construção. Tá? Presta bastante atenção nesse detalhe aqui. Para essa vaga de designer, você tem que ter, uh, número 1, um, letra A, formação de engenheiro elétrico ou mecânico. Tem que ter boa experiência em AutoCAD 3D. Muita gente que trabalha com AutoCAD no Brasil. E se é desejável ter experiência, ou pelo menos grande familiaridade com Revit. Provavelmente deve ser um software de desenho também, de projeto. Tá? Então, se você tem esses requisitos aí, envie o seu resumê para cá. Tá? A Yelts, três anos de experiência, comunica bem em inglês, entende de engenheiro elétrico ou é engenheiro mecânico, trabalha com AutoCAD, conhece de Revit, essa é a sua chance. O pessoal sempre pede e está aí. ó. Só hoje já tivemos vagas de eletricista e de designer. E a gente nunca mostrou essas vagas antes. Beleza? Próximo passo. Essa é a posição aqui também que tem bastante gente que nos acompanha. Material Handler. Se você é Material Handler, você trabalha no centro de distribuição, muitas pessoas conseguem job offer aqui com essa posição. Então, se você tem esses requisitos, se você tem dois anos de experiência comprovada, uh, normalmente é um ano, eu vou falar para você assim, para você tentar, tá? Nesse caso do Material Hands, você tem um ano de experiência profissional, eu acho que vale a pena você tentar. Mas se você tiver dois anos, melhor ainda, nos últimos cinco anos. O material handler, o que ele faz? Trabalha num depósito, num galpão, e ali você opera empilhadeira, você descarrega, carrega, você embala, você separa itens né, dos pedidos. Então, tudo que está envolvido aí na logística, no centro de distribuição, e você tem essa experiência aí do almoxarife, do controle de, do que entra, de estoque, do que entra, do que sai você pode se encaixar nessa vaga aí, tá? Dois anos de experiência nos últimos cinco, inglês intermediário, é, que vai dar um, um CLB4 aí, que vai dar um AELTS 4,5, segundo grau completo, beleza? Então, eu acho que é, são essas vagas aqui, é, só dar uma repassada, se eu não esqueci de nada, se eu não esqueci de nada, né? Se você também é carpinteiro, é especialista em grandes estruturas, tá, com acabamento, também você pode participar daquela área do, da carpintaria das casas ali, tá? O que mais? Estou recebendo algumas mensagens aqui, por isso que eu estou olhando, para ver se está faltando alguma coisa, pessoal. E voltando sobre o inglês e sobre o Wilds. Se você não está com o IELTS em mãos e o ECA, faça o seu cadastro e esteja preparado para você, passando na entrevista, você já ir lá e fazer a prova. O mais importante é você ter a consciência daquilo que a gente sempre bate aqui. Esteja preparado para a hora que a oportunidade chegar, você não desperdiçá-la. Comece hoje, tá? Comece hoje. O inglês é o seu primeiro passo. Já falei algumas vezes aqui, uh, temos, é, um, digamos assim, temos uma relação muito boa com pessoas é, que estão estudando inglês com a Sila Catelli, que é a nossa professora, que acompanha a gente aqui no canal e que comprou essa briga, né, da missão de home offer com vocês. Uh, vai ter outra oportunidade agora também na Black Friday, tá? Com preços especiais. É, então, é, o curso do zero ao avançado. E se você já sabe falar inglês, filhão, você já sabe, quer se preparar para a entrevista, faça aulas com o Kimberly, que uma coisa complementa a outra, tá? O Cambly, ele vai te ajudar a destravar a sua fala. Então, a gente só recomenda para vocês aquilo que funciona para a nossa audiência, para aquilo que funciona para os nossos seguidores e que funciona para as pessoas que chegam aqui e se tornam nossos amigos, tá? Então, não, uh, não vamos indicar nada para vocês que não funcione. pode ficar tranquilo. Então, se você tem algum desses requisitos aqui, clique na descrição, tem um link para você fazer a sua inscrição, fazer o upload da sua documentação, e eu vou deixar alguns links abaixo, lá para o curso de inglês e para o Cambly também, tá? O está até com uma super promoção hoje, né, nessa semana agora também, para você adquirir um plano mensal, R$59,00 por mês, muito bom, tá? É, e você poder fazer aula em conjunto. Vou deixar aqui no final da tela agora também uh, um vídeo falando sobre a real situação de como que está o mercado de trabalho aqui no Canadá. Isso é só o começo, como eu falei, são várias vagas. E você que está assistindo, eu tenho certeza que algum de vocês em breve vai estar tá me mandando um direct lá e falando, filhão, participei daquela live dia 4 de novembro, anota aí, participei daquela live dia 4 de novembro e hoje eu recebi a minha job off e eu vou ter um prazer enorme de ir lá e subir a música para você, porque é isso que faz o nosso coração realmente bater forte aqui, tá? A gente vive e vibra com a conquista de vocês. Não desista, clica aqui, assista o um vídeo aqui no final. Uh, não desista, mantenha-se firme, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Ótima noite para todos, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!